galera, muito obrigado a todos que se inscreveram no canal, acabamos de bater 402 inscritos, cara, eu, eu sempre sonhei ter bastante inscritos assim, e finalmente nesse ano O ser humano como um ser religioso por natureza, sempre encara as coisas deste mundo como eternas como perenes, ainda que muitas só sejam materiais, de fato que dos homens as suas almas são eternas são imateriais, porém e as coisas que os homens fazem neste mundo, são somente mundanas, feitas do barro, portanto não perdurarão? Não são eternas, certo? Na verdade, são sim. Não enquanto obras tais, que perdurarão como até todo sempre, mas enquanto o impacto que causou no coração daqueles que dela participaram e que dela se deixaram afetar, aprender, rir e chorar. Isso sim, é eterno, é uma dádiva, que enquanto tais existirem, tais almas existirem e vão existir, neles existirá a obra, pois partes deles foram feitas por, e tal mudou o rumo de suas vidas. Eu não sei o quanto você que está ouvindo isso gosta de mim, eu não sei quantos vídeos você assistiu, quantos likes, comentários e compartilhamentos você deu nesse canal, porém para mim, tudo isso me mudou. Vocês me mudaram. E esta obra, este canal, é nosso. Não é somente meu, pois eu apareço aqui e falo convosco. Ele foi formado por todos vocês. Espectadores, editores, thumb makers e haters. Eu só venho e exponho para vocês as coisas. Mas a motivação, a importância, a grandeza, o impacto... Foram somente vocês que ditaram. Espero de coração que este canal não tenha sido o melhor de todos, que tenha sido o mais sem erros ou o com a melhor edição. Como dito, eu quero que ele seja somente eterno nos nossos corações. Eu sempre quis fazer a diferença nesse mundo. E você certamente deve estar se perguntando, funciona? <risos> Olha. Independente de eu ter sido perseguido, xingado, reiteado por centenas de milhares de pessoas Eu acho que sim Eu acho que uma pessoa pode fazer a diferença Ainda que uma grande diferença já seja mudar a vida de poucas pessoas E não há coisa mais bela do que isso Pois eu poderia ter a maior quantia de dinheiro do mundo possuir o prédio mais alto do mundo, ser detentor de milhares de hectares de terras mundo afora, mas isso ia cair por terra, hora ou outra. E não só não seria eterno como não seria meu, pois só é meu aquilo que levo depois da vida. Então, posso dizer com segurança que este canal foi uma das melhores coisas e mais dignas que fiz até então pois bem amigos inscritos espectadores ouvintes haters meninos meninas homens mulheres jovens e velhos que falo tudo isso para dizer que nunca é um adeus quando sentir saudades é, não só deste canal como de outras coisas semelhantes ou uma pessoa querida que se foi uma obra grandiosa de alguém que acabou simplesmente olhe para si lá estará ela com você e agora você é o sucessor do legado Portanto, honre o que você recebeu Nunca é um adeus Eu sou Mr. Peter E eu agradeço a todos Pela jornada até aqui O canal, no Youtube Os meus vídeos Acabaram Os vídeos serão privados O canal um dia vai ser esquecido O Youtube um dia vai deixar de existir Mas vocês... Enquanto inscritos, enquanto pessoas que partilharam de sentimentos, que se deixaram afetar comigo. Isso sim, nunca vai mudar. E é aí que verdadeiramente está o canal Mr. Peter. Está convosco. Um abraço e fiquem todos com Deus.